Então, é, tem gente que fala, é, não, é, não é troll não, né, que manda mensagem, né, que mudança, pega na minha e balança, essas coisas, mas não é, mas... Ah, era isso? Não, não era, não era, mas não era. Não, eu ficaria feliz se fosse. Ah, é? Então pega na minha e balança. Fala a boca, mano. Ué, você vai ficar feliz? <risos> ah, tá, tanto... Ui. Eu achei que você tá morto.